Oi pessoas, eu sou Lívia Leite e este é o Isso Não Cai na Prova. Hoje a gente vai dar sequência ao Dicas Enem. Isso não cai na prova. Oi, oh, yeah! A gente não tem um público tão grande dessa faixa que vai tentar Enem, né? Uns 10% mais ou menos. Mas também Enem, todo mundo, qualquer idade é a idade, né? Eu vou fazer o vídeo a pedidos, porque algumas pessoas que seguem o canal pediram Lívia, lá perto do Enem, faz um outro vídeo. E eu, tá bom, gente, tá bom, eu vou fazer. Se você ainda não assistiu a primeira vez que você está aqui, eu vou deixar. É, linkado, né, o primeiro vídeo de dicas Enem que eu coloquei, que também tem dicas para outros concursos de maneira geral. Esse eu fiz ainda mais específico para o Enem. Não, eu não vou falar sobre conteúdo de prova, a gente vai falar especificamente sobre coisas que você pode fazer aí para melhorar, para você ficar mais confortável no dia dessa prova. A primeira coisa é realmente estar confortável, é né? vista uma roupa confortável. Você não sabe para qual lugar você está indo, talvez até você saiba para qual, qual a escola, né, qual a faculdade que você vai fazer a prova, mas se você não sabe, você não sabe se você vai passar calor, você não sabe se você vai passar frio, você não sabe se a cadeira é pequena, se é grande, se está torta, se não está, então o mais adequado, né, o, que eu, o que eu acredito que facilite mais, ninguém é obrigado a nada, você pode ir do jeito que você quiser, mas eu entendo que se você levar um casaco de repente, porque se fizer frio, né, você pode é, usar, está muito quente, esquentou casaco, não tem problema nenhum, né? Uma calça de tecido, uma calça jeans, que fica mais confortável para você até se mover. De repente, se a cadeira é muito pequena, pode ficar desconfortável de outra maneira. Ou calor mesmo, né? Ou frio, se tiver de short. Enfim, procura uma roupa confortável. você se sente mais confortável com short, vai de short, né? Na verdade, eu nem sei se é permitido de short. Eu acredito que no edital não tenha nada dizendo con nada contra isso. Então, pode ir. Desde que você não fira nada que tá lá no edital, vai de boas, mas vai confortável. A segunda dica é sobre, é em especial para a redação, porém não só. Muita gente tem medo é, do fato da redação exigir que você respeite os direitos humanos, o que eu acho um pouco estranho, já que todo mundo na vida precisa, hoje, na contemporaneidade, saber o que são os direitos humanos e aprender a respeitá-los. A gente não pode viver uma vida aí desrespeitando direitos humanos, galera. Então, assim, é estranho, às vezes, pra mim, ver que tem pessoas que têm medo de ferir, você não deveria. Né? Em, em tese, a gente não deveria ter esse medo, a gente deveria, de fato, saber o que são e é, entendê-los e não ter medo. Eu sei que houve uma mudança agora no Enem, não é, mais exigi... não é nota zero se você ferir, né? mas dá um desconto. E aí, o que, que acontece? É, às vezes as pessoas podem ficar mais ou menos assustadas com isso. De qualquer forma, se você está preocupado com isso, eu acredito que a solução não é continuar preocupado e nem pedir uma mudança. É, de fato, você estudar sobre direitos humanos. Se tem uma coisa que você tem certeza que vai ter na redação é falando sobre direitos humanos, é exigindo que você trate, que você compreenda o que são os direitos humanos. Então, se dedique um pouco a estudar os direitos humanos. Eu também vou deixar linkado aqui os as páginas da ONU, por exemplo, se você não tem nenhum livro, nenhum um livro é, escolar, né? De sociologia, por exemplo, que esteja falando sobre o que são os direitos, os tipos de direitos, o que é direitos humanos, como funciona, eu vou deixar aqui linkado porque com certeza no site da ONU lá tem dizendo o que são direitos humanos, como servem e como funciona. Eu acho que é uma ótima dica para você entender como é que funciona, para poder você entender como você não desrespeita direitos humanos na vida e na redação. Uma outra dica que eu tenho é a dica sobre a hora de levantar e sair da prova. No vídeo anterior eu tinha falado assim, pega a água, leva a água para lá para você não perder nenhum minuto para você beber água e ir fazendo a prova, beber água e ir fazendo a prova. Mas agora eu estou trazendo a dica de quando você realmente estiver cansado durante a prova. É uma prova longa, né? uma prova extremamente extensa, então ela às vezes dá um, um cansaço de você ficar só sentado olhando para aquele monte de papel, não poder falar com ninguém. Então, assim, tem hora que você tá começa a ficar com sono, se você não tiver dormido direito em especial. E aí, o que, que eu faço normalmente quando eu vou fazer concurso ou alguma prova desse tipo? Eu uso o momento de ir ao banheiro, quando eu estou extremamente cansada quando o gabarito já não está mais funcionando, essa dica eu também dei lá no primeiro vídeo, o gabarito não está mais funcionando, eu já estou é, é, me desconcentrando demais, eu peço para ir ao banheiro, porque nesse momento é o momento em que eu vou me alongar. Se for o caso, você está toda torta na cadeira, Vai alongando no meio do caminho, garanto que ninguém vai comentar nada, não pode nem conversar com você, então ninguém vai achar estranho e se achar, ninguém vai comentar com você. Então tá tudo bem. Vai alongando, aproveita para fazer uma caminhada até o tempo que você vai pro banheiro, volta que aí você não perde tempo e você consegue voltar a se concentrar. Então usa isso como estratégia também, até a parada precisa ser estratégica nesse momento aí. Outra dica que eu tenho, relaxe, desacelere um dia antes. Né? Vai assistir um filme, faz algo que você curte fazer, vai sair com alguém que você gosta, vai comer alguma coisa. É extremamente necessário que você comece a desacelerar, o contrário do que muita gente diz quando a gente pensa Ah, agora eu preciso estudar porque está ficando é, muito mais próximo, está ficando próximo, está ficando em cima da hora, eu preciso correr atrás. Esse momento, principalmente para você que veio estudando, né? Eu não estou falando para quem não estava estudando, falando para quem veio estudando, quem estava correndo, quem estava se dedicando, você tem que desacelerar um pouco. Por quê? Porque você precisa dar um descanso para o seu cérebro para ele estar tá, é, 100% no dia do Enem. Então, desacelerar e principalmente, são duas dicas, né? Na verdade, desacelerar e a outra é, um dia anterior, relaxa. Vai fazer algo que te tranquiliza, que te deixa bem, que é para você estar tá ótimo no dia antes do Enem, né? no, dia, no caso, no sábado, já que as provas agora são especificamente no domingo. E a última dica é uma dica sobre a própria questão do Enem. Lembre que a resposta sempre, sempre está no texto. Vocês já devem ter ouvido dos professores de vocês quando dizem e talvez vocês tenham pensado... Meu Deus, onde está que eu não estou encontrando esse essa resposta? Né? Diz, diz, diz, mas eu não estou vendo essa resposta. Normalmente as questões têm um texto, e se ela tiver o texto com é o maior texto, melhor, porque aí é mais sinal de que a resposta está lá. Né? E as alternativas são apenas interpretações do que já está no texto. Então tem muita questão, não é nem que é assim. Né, que você tem que interpretar, não é necessariamente lembrar de um conteúdo, decorar um conteúdo, mas que você tem que interpretar. Claro que você sabendo o conteúdo vai te ajudar a resolver melhor a questão, mas não é necessário, em algumas questões, é, esse diferencial. A interpretação de texto, nesse caso, é muito mais importante. A possibilidade de você analisar e comparar conteúdos é muito mais importante nesse caso. Então, lembra, a resposta está lá no texto, só que às vezes escrita de uma maneira um pouquinho diferente. Cada detalhe conta. Então, normalmente está no começo do texto, aí você está lá no final e esqueceu. Então volta no texto, lê de novo do começo. né Bom, se você gostou dessa dica, já sabe, compartilha com quem você acha que vai, vai fazer prova ou que você está é, incentivando a, de repente, fazer a prova do Enem ou quem nunca fez ou quem já fez 800 vezes, para que essas pessoas que já fizeram 800 vezes venham também nos dizer aí como é fazer. Porque tem uma galera que faz Enem por fazer, né? Tipo, ah, vou ali fazer e testar meus conhecimentos. Com certeza essa galera tem muita dica para dar. Então comenta aqui se você tem mais alguma dica, se eu esqueci, se você gostou, já sabe, curte, que é pra eu saber que vocês querem mais esse tipo de conteúdo. Caso você seja dessas que não costuma curtir nem se logar, você tá só aí assistindo esse vídeo porque foi compartilhado, não tem problema. Vai em algum momento lá no meu Instagram, isso não cai na prova, ou lá no Facebook, isso não cai na prova, ou se você me encontrar no meio do caminho, assim, no meio da rua, diz É Lívia! Assiste o programa, assiste o canal, programa lá vai. Assiste o teu canal. Gosto disso, disso, disso, disso, disso, que a gente conversa, a gente bate um papo. Beijo pessoas, boa semana para vocês. Tchau. Isso não cai na prova. Oi, oh, yeah.